Bem-vindos a mais um Model Monday Vídeo. Sou a Cláudia de Nodes e vou falar-vos do Node Announce. No blog de Jeff Eaton, em Model Monday, é dado um exemplo relativamente à utilização deste Node Announce bastante interessante. Node Announce é um anúncio que pode ser associado a vários content types, a um content type, e podem até ser criados vários anúncios. São, ou funcionam como lembretes, avisos, um, usando o imã. Temos aqui o caso de um anúncio, um aviso antes da publicação do artigo, enviado para o autor do, do artigo no sentido de um dia antes ter ainda a oportunidade de verificar se quer fazer alguma alteração antes da publicação do eh, artigo, portanto, a publicação definitiva do artigo. Acontece que eh, este módulo eh, é interessante neste tipo de workflows, como estão a ver, e pode e, funcionar perfeitamente com o scheduler, por exemplo, para a publicação de artigos em que esteja uma, dada, uma data agendada. O exemplo que nós vamos eh, aqui a realizar não é tão tão elegante, digamos, mas dá para ver como é que se configura e como é que se trabalha com o Node Announce. A página do projeto está em Drupal.org, como é habitual, em project.node.announce. Funciona, é um módulo já com versão para Drupal 6, portanto ele já vem de versões anteriores de Drupal. E está, digamos, na versão 1 para Drupal 7. Existe a 1.2 estável e, portanto, será essa que à partida devem utilizar. Nós já fizemos a ativação do módulo na nossa instalação e tem uma secção para as permissões que é... Somente o acesso à administração dos novo announce e para poder criá-los e editá-los, e depois a configuração propriamente do uh, Novo Announce. Quando não, não temos ainda nada, nada criado, uh, aparece-nos este ecrã de lista de anúncios indicando que ficam aqui abaixo os vários anúncios. Como vos disse uh, o módulo trabalha com inúmeros anúncios diferentes e até com templates diferentes na mesma instalação. E a partir do tab não se podemos efetivamente criar um anúncio. O que vai acontecer é que as opções de relação com o type terão sempre que ver com campos de data. Só quando um content type tenha ou disponha de um campo data, aparece como possível de ser selecionado aqui para trabalhar com o Node Announce. Os outros campos falam por si, tanto, para além de termos de dar um, um, um nome ao anúncio, temos e podemos usar os tokens para criar mensagens de uma forma dinâmica. O que vamos fazer é uh, confirmar a data, uh, ou seja, uh, editar o anúncio que já criamos. Uh, e aqui o objetivo é pedir ao autor do, um, do conteúdo concerto para confirmar a data junto do promotor. E isto um dia antes de, um, da data em que o concerto, digamos, vai ser realizado. E então temos uh, o e-mail do sender como site de e-mail, que é mais uma, um token que podemos utilizar, e poderíamos usar aqui uma série digamos, de tokens na, na, uh, no, na construção da mensagem. Um, temos também o acesso eh, aos eh, conteúdos que já estão com este anúncio e, se editarmos, efetivamente este conteúdo, que é do tipo de concerto, tem uma data e eh, que vai desencadear e enviar para o redator, o autor deste eh, nó, eh, a mensagem de verificar, efetivamente, a data do festival de verão um dia antes de ela acontecer. Uh, o, que, o que não, não pudemos verificar pelo menos até ao momento foi uh, o uh, e-mail uh, a mensagem de e-mail mas manipulando as datas uh, porque e correndo o cron fazendo todo tipo de análises uh, inclusive é ao, aos logs no sentido de procurar se uh, tinha sido ocorrido algum evento relacionado com o envio do anúncio. O que é certo é que o princípio de funcionamento é este, o, o do mal-announce, o poder associar, um basicamente é um, um evento não é? que vai desencadear um, um anúncio que vai uh, avisar alguém de alguma coisa para, para, para realizar alguma tarefa um, ou relembrar algo e um, pode funcionar, digamos, de uma forma muito transparente, com vários content types, com vários anúncios em simultâneo. Um, nada que um, um registration não faça e de uma forma muito mais consistente ou outro tipo de módulos que eventualmente conheçam, e, inclusive é o próprio Rules, que, em que podemos criar as nossas uh, regras. O Node Announce é uma proposta para trabalhar com dados como o Date e o Calendar, um, muito simples, em que não, não precisamos, de, digamos, uh, trabalhar conceitos tão um, avançados como Rules ou mesmo Registration e com a, com a complexidade que isso representa. Tem a vantagem de funcionar com os tokens, o que dá alguma flexibilidade, podendo também eh, trabalhar com o Mime, se o tivermos instalado, e podendo, portanto, eh, enviar mensagens eh, com imagens ou eh, com formato eh, HTML. Fica então a sugestão do novo anúncio uh, relacionado com uh, os anúncios e proposto por, por este módulo Monday. Uh, espero que uh, tenham gostado, tenham compreendido e uh, tenham percebido, digamos, a confirmação e uh, a adição de novo Announcements nas vossas instalações. Uh, obrigada por me escutarem. Até uma próxima oportunidade.